Bom, eu sou Antônio Virgílio Bastos, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, é, meu doutorado é na área de Psicologia Organizacional do Trabalho, é, não atuo como psicólogo, sou apenas docente pesquisador, e atualmente eu sou o coordenador da área de Psicologia na CAPES. Esse workshop pensado pela, pela Sociedade brasileira, Associação Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho, ele é um marco muito importante para a nossa área, porque pela primeira vez nós estamos reunidos com é, profissionais de diferentes sub para pensarmos de forma articulada é, que competência se espera do psicólogo que atua em organizações de trabalho e que formação ele deve receber para qualificar seus serviços qualificar o trabalho que ele oferece às diversas organizações e aos diversos segmentos sociais. Eu acho que o grande fruto será esse modelo que ainda vai ser discutido e aperfeiçoado, coisa que nós não temos até hoje. É, em linhas gerais, eu acho que isso que nós estamos fazendo em pote é uma necessidade para a psicologia como um todo. Né? Nós temos ainda um modelo de competência do profissional embrionário, que foi elaborado na, por ocasião das diretrizes curriculares aí, já há quase 20 anos. E eu acho que a psicologia como um todo se beneficiaria se as diferentes áreas fizessem algo similar né? de pensar competências específicas e gerais para a formação do psicólogo. Eu acho que isso teria um grande impacto na formação, na redefinição dos currículos, na redefinição dos cursos no Brasil.